Como fazer slime sem cola e sem ativador? Shampoo. Só um pouco de sal. Mexe, mexe, mexe. Leve no congelador.